o seguinte, hoje vamos entrar no Brawl Stars depois da atualização Eu sei que tá uma loucura, já entramos no Trend Topics, já caiu o servidor de tanta gente acessando Tá uma doideira o Brawl Stars, então vamos entrar juntos e ver o que acontece Será que eu vou conseguir jogar com os novos Brawlers do Brawl Stars? Se liga só, aqui no canal Brawl Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash é na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, vamos jogar hoje, como eu disse, já na nova atualização do Brawl Stars, cara Quero saber como tá, então bora pra dentro do jogo agora, mas vai ser a primeira vez Então cliquei aqui, vamos entrar juntos e ver o que acontece, rapaziada Bora lá então Entramos, entramos, entramos O que será que vai pegar aqui? Vamos ver o que vai acontecer Vamos aqui na loja Olha, na loja já tem algumas coisas muito interessantes, rapaziada Muito bom, o Edgar O Edgar está aqui também Tem o Byron também, cara Muito legal, rapaziada Bora ver o que vai acontecer, meus manos Bom, é o seguinte, rapaziada Vamos fazer o seguinte, ó Antes de tudo, tem que vir aqui na loja No final da loja E já colocar o código BRUNOCLASH Beleza? Põe aqui o código Bruno Clash, dá o ok e você vai estar tá apoiando o canal Bruno Clash sem pagar nada a mais por isso, beleza? Agora vamos pegar o nosso novo brawler, o Edgar, que tá aqui embaixo, ó. Isso mesmo, bora lá então pegar aqui o Edgar. É de graça, cara. Entra aí no seu jogo porque é de graça. Vamos pegar o novo brawler, a ah, moleque, ó. Uhul! -huh. Edgar, mano, já temos ele na tela, molecote! Mano, muito top, hein? Edgar Brawler épico, mano. Muito legal, hein, rapaziada? De grátis. De grátis, mano, de grátis Tá maluco, tá maluco Pera aí, eu não vou poder jogar agora junto com as galera Porque é o seguinte, nós vamos fazer uma zoeira Vamos tentar ver aqui o que a gente consegue pegar Nas caixas, a gente vai conseguir pegar ele aí No nível máximo com certeza Deixa eu botar Já o meu Edgar aqui, ó hum, Edgarzão, moleque Olha que top que ele tá, hein, cara Que lindo, hein Tá maluco, ó, tá maluco Todo bonitão ali, ó Estiloso, de luva e tal Cara, que da hora, rapaziada Ele tá de luva roxa ali Tem o cachecol também com detalhe roxo Falou em roxo, já lembrei e é o seguinte, galera, ó Tem live todos os dias Todos os dias eu faço live lá na Twitch ao vivo jogando Brawl Stars, galera Então, não esquece, mano O link da Twitch tá aqui embaixo na descrição Clica lá, já vai lá e já segue lá também Porque hoje nós vamos fazer, inclusive O Natal Solidário, vamos fazer uma live beneficente Onde todo o valor arrecadado Vai ser aí diretamente doado Para o Natal Solidário, Natal Sem Fome Isso mesmo, pra todo mundo ajudar Vamos chegar junto Já vai lá na minha Twitch, beleza? É isso aí, o dia todo tem gente fazendo live lá Fica ligado, o link tá aqui na descrição pra você poder ver tudo Beleza? Bom é o seguinte, além disso, a gente ainda tem mais um Brawler pra pegar também, né? Deixa eu até botar aqui, ó. Pera aí, vamos dar uma olhada aqui, porque, ó, temos o Byron. O Byron também, que é um Brawler mítico, né? Bom, a gente tem algumas coisas aí pra poder pegar ele. Vamos ver se a gente consegue pegar no estilo corta-girão. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer, rapaziada. Ó, oh, o... Mano, o Byron, ó oh, Aqui eu tenho bastante caixa, hein? Tá maluco, hein? Olha quanta caixa, mano Vamos fazer o seguinte, ó oh, tem... Ah, inclusive peguei aqui uma reação nova Vamos fazer o seguinte, vamos abrir as caixas da temporada anterior Que a gente não abriu Vamos continuar, tem 14 caixas Será que a gente vai tirar o Byron? Vamos ver agora e aproveita e já deixa no nível máximo O nosso novo Brawler Edgar Bora lá então Vamos ver se a gente consegue dois Brawlers de graça no mesmo dia, hein? Bora lá, vamos ver, vamos... No estilo corta giro, mano Ó, não conseguimos nas caixas da temporada anterior Então, a gente volta pra temporada atual Já tá aqui na temporada atual Ali em cima tem caixa? Tem caixa também Então vamos abrir também Bora de caixa grande aqui, de boas Pegando ali e melhorando o nosso Edgar também E a gente tenta aí pegar o novo Brawler também, ó Não conseguimos aqui Vamos então agora pras caixas, mano Tem que gastar nas caixas Então, bora lá, vamos começar E vamos tentar pegar esse novo Brawler, mano Bora lá então, tá valendo Opa, ó, é o seguinte, rapaziada, o nosso Edgar já tá aí disponível pra ir pro nível máximo Então bora colocar aqui pro nível máximo pra tentar conseguir pegar já o Poder Estrela Olha como tá subindo, nível 9, molecote, olha que top que tá, já tá no nível 9 Já podemos pegar aí o Poder Estrela, já podemos fazer a zoeira com ele Então, bora lá então, vamos continuar abrindo e ver se consegue achar mais coisas aqui Vamos lá Difícil, hein, rapaziada? Opa! Pegamos o acessório ao sarvou do Edgar. O super do Edgar carrega mais rapidamente: 700% em 3 segundos. Uso por partida 3, caraca, mano! 700%, mano! Meu Deus do céu, bora lá, vamos continuar. A loucura! Opa, poder estrela, meu molequezica Poder estrela sem abortecimento. Ao aterrizar, o super do Edgar também causa mil pontos de dano aos inimigos próximos Galera, conseguimos o poder estrela e também o acessório Liberamos, meu mano, E olha, mas tá difícil Porque é o seguinte, o outro Bauner, o baller o Byron, meu Deus, até confundi aqui Já não saiu, hein, galera Vamos abrir a última caixa aqui, ó não veio, olha que loucura, rapaziada Abri todas, abri todas E não veio, meus manos Caramba, mano, caramba, que doideira, cara Ó, a galera até já colocou a coisa aqui também Mano, o Brawler não saiu, mano O Brawler não saiu O novo Brawler não saiu, rapaziada Mas aí você fala, pô, Bruno Clash Você não vai trazer o conteúdo com o novo Brawler? Que que tá acontecendo, rapaziada? Bom, é o seguinte, meu mano Que triste, né, que triste Mas... A gente vai ter que conseguir esse brawler, né, rapaziada? A gente não tem aí como fazer diferente Tem que jogar com o novo brawler E pra isso, vamos comprar o novo brawler, meu mano Então se liga só, agora, já apoiando o Bruno Clash Vou vir aqui e vou fazer a zoeira São quantas geminhas? 350 gemas, mano 350 gemas, bora lá então, ó Hum, 350 gemas, tá bom Então, bora comprar é isso, rapaziada, processo completo Apoiando o canal Bruno Clash Mano, não posso ficar sem ele, né, mano Rapaziada, vocês estão ligados, né, mano Não dá, né, não dá Bora lá então, agora sim, comprar o nosso amigo Byron, mano Vamos lá então, 350, mano Teve que ser, né, o Super Saiyan me trollou, então Bora comprar o Byron Tá aí pra vocês Byron da maldade, mano Byron dá maldade, tá aqui na tela Mano, mano, Byronzão mítico, mano Byronzão mítico Top da balada, hein, moleque Bom, vamos lá, vamos testar os dois Brawlers novos Mas antes, vamos aqui no caminho Né, do, do, do passe E vamos dar aí pro Byron O poder, né, porque, mano é, Ele é o único que tá precisando, então vamos dar tudo nele Não, Acho que não vai dar pra ele chegar no nível máximo Com ele, mas A gente vai fazer o que dá, né, rapaziada Bom, tá aí, ó, vamos ver se tem mais coisa, tem mais aqui um pouquinho Bora lá, vamos dar mais um pouco de poder Nele lá, e acho que acabou, hein Agora a gente vai ter que liberar Pra poder é, conseguir... Ah, tem mais, tem mais, ó Tem mais, vamos lá, então Mais aqui pro bairãozão E tem mais, tem mais pro bairãozão Aí sim, hein Tamo colocando tudo que tiver lá nele, cara Não, não quero nem saber, mano É o único que tem A gente vai botando nele lá tudo pra aumentar aí o poder dele Deixar mais fortinho E GG, ó Vamos ver se a gente acabou agora Agora sim acabou, hein Agora zerou Beleza Vamos ver até onde a gente deixou ele Vamos subir ele aqui até onde Esse deu é Nível 2 Nível 3 Boa, nível 4 Nível 5 Nível 6 Ó oh. Nível 7 Nível 7, rapaziada, deixamos nosso Byron No nível 7, manos Bom, vamos fazer o seguinte, vamos jogar então agora Com o nosso Edgar Na primeira partida, agora Usando o Edgarzão da maldade Galera, e a gente já vai fazer a zoeira E vamos ver o que vai acontecer, beleza? Então bora lá, vamos testar o nosso Famoso Edgar já vamos lá É isso, rapaziada Entramos aqui num jogo Tivemos que entrar na sala personalizada, mano Porque um jogo Com os mapas normais aí de rotação Não entrava, mano Vamos ver como vai ser isso aqui, cara Eu quero só ver como que é a ideia, mano Meu Deus do céu Cara, vamos ver como vai funcionar isso aqui, rapaziada Olha que maluquice Beleza, beleza Tá bom ah, ele, ele... Ai! Nossa, mano meu Deus, meu Deus Bora, bora, bora, bora Boa, mano Tá maluco, hein Tá maluco, hein Tá maluco Ó Nossa, moleque Tá realmente roubado, mano Nossa Ó, vamos ver Nossa, olha isso, cara Tá muito roubado Tá muito roubado, mano Ô, não perde uma disputa, mano Quer ver, ó Vamos pular em cima de algum, mano Vamos pular em cima Esse aqui não já tá morto, né Esse aqui não já tá morto Não tem o que fazer Vamos ver lá, ó Ó, oh, ó, oh, pulei, ó. Oh. Nossa, moleque, não tem como. Ó, oh, ó. Oh. Pega, pega, pega ele, pega ele. Opa, nossa, eu até pulei ali, gastei meu super. Mas, ó, oh, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha isso aqui, cara, não, não tem como, cara. Tá roubadaço, mano, tá roubadaço. Vamos lá, vamos que vamos. Ó, oh. pulei, bateu. Ah, nossa, já deu a queda, já deu dano. Nossa, meu Deus do céu. Tá absurdo, meu mano. Olha isso, o tanque caindo, cara. Os tanques caem facilmente. Que absurdo. Olha, tá roubadaço, tá roubadaço, mano. Cara, vamos mais uma? Porque, cara, tá incrível. Dá um like, bora lá, mais uma. Boa, vamos lá então, mais uma vez. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Nossa, aí foi roubado, né, rapaziada? Três Edgar no time, mano. Tá maluco? Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Nossa, olha isso aqui. Ó, ó, ó ó Pulei, nossa Nossa, molecote, que absurdo Mano, tá realmente Pesadaço, mano. tá realmente pesadaço Opa, Tentei achar aqui Vamos ver aqui, ó, oh. ó, oh, como é que morre? Não morre, mano, não morre Nossa, olha isso aqui, mano, tá muito apeludo, mano Tá muito apeludo, mano Cara, qualquer brawler aí diferente dele Vai tomar pau, não tem jeito Ó, ó, ó Vamos pra cima de todos, ó, oh. olha, ah não, na moral Na moral, na moral, não tem que fazer não, não dá Ma Não, não dá, mano Você tá maluco Olha isso, mano Vocês viram isso? Como é que os cara ganha? Não ganha nada, né, mano? Ó, ó, ó, ó E ainda vou pegar o outro, ó oh. Ó oh. Nossa, meu Deus do céu Olha, realmente tá inacreditável, cara Esse Brawler tá quebradaço Cara, os caras vão subir muito o troféu com ele Não vai ter o que fazer, não Ó, oh, ó, oh, dá um link Ó, oh, vamos pra cima, vamos pra cima Eita, já até mataram Cara, que maluquice, mano, que maluquice É, não vejo, mano, não vejo nenhum Brawler pegando ali de frente não, mano Olha isso aqui, ó, todos, ó, é só na porrada, não tem problema nenhum, ó Até escapei agora pra não morrer ali pro, para pro chão é fogo ali, o chão é lava <risos> Meu Deus do céu, cara, roubadaço, mano, roubadaço Bora testar agora o Byron, mano, meu Deus, vamos lá, vamos lá Bora, partiu, então, vamos lá, vamos de novo E ó, novamente, tô jogando no mapa customizado da galera né porque o de rotação normal realmente não tá rolando por enquanto tá muita gente jogando o que é ótimo né galera ó e esse aqui é interessante ó porque ele vai dando dano ao longo do tempo né vai dando dano ali como se fosse o próprio é, cruzão cruzão ó vai caindo ali ó não tem jeito ó vai tomando dano vai caindo eu quero ver o super porque o super também ó ó ó vamos ver ó ó, ó o super nossa vocês viram isso aqui, cara? Foi uma batida, foi uma batida. Ah, e outra coisa, se eu der dano com o meu, com o meu tiro ou o meu super num aliado, ele cura, rapaziada. Ele cura ao longo do tempo, é a mesma coisa. É a mesma coisa, a cura ao longo do tempo ou dá dano ao longo do tempo. Ó, matei. Nossa, ó, oh, é só um tapa, mano. É só um tapa, também tá roubado, cara. Que que é isso, mano? Ô, oh, dois Brawlers quebradaços, mano. Dois Brawlers quebradaços, ó, ó, ó, cura, ó, cura, ó, cura, ó, ó, lá, cura, ó, que da hora, viu, a cura? É, moleque, dá pra curar, ó, matei, tá maluco, mano, tá maluco, ai, caí, ó, você viu que eu vacilei aqui, hein, fiquei na linha de tiro e tomou pau, né, moleque? Vamos lá, vamos pegar aqui as gemas, ó, vou deixar o cara pegar a mano deixa não, mano, pega aí, pega aí, pega, ó, oh. boa, boa, boa. Já foi, já foi, já foi, já foi Ó, o danozinho acontecendo Já vai um danozão lá Ó, já dei o danozinho de novo ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, Nossa, moleque, mano Ó, a dupla Byron e Edgar tá incrível, mano Tá incrível, mano Ó, mais um, nossa, aí é pesado Ó, e esse aqui cura E se eu der um amigo, cura, tá ligado? Ah, nossa, vacilei, vacilei Erro meu, erro meu, hein? Erro meu, hein? Mas ganhamos, mas ganhamos, mano. Bora mais uma então com o nosso Byron. Cara, adorei os dois, mano. E agora? Bora jogar com os dois, mano. Mais uma então. Vamos lá então, mais uma aqui, Nossa, olha, essa, olha esse trio, mano. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Dois Edgar e um Byron. Ah, meu mano. Ó, ó o dano, o dano, Opa, opa. Ó, ó, ó, ó. Curei, curei, curei. Opa, peraí, vamos dar dano ali. Peraí, peraí. Aí. Opa, matou. Tá maluco, mano? Você tá doido, mano? Você tá doido. É só esperar. Mano. Bateu ali. Bateu aqui. Opa, opa. Bateu ali. Boa. Matamos. Boa, mano. Ó, ó, cura. Viu? 520 de cura, mano. 520 de cura, mano. Top, hein? Top, moleque. Ó, vamos lá. Cara. Vamos dar o dano ali também Boa, matamos Batamos, batamos Nossa, saiu ali na hora certa, hein Opa, sai daí, sai daí Ó, curamos, 520 520 Mano, é muito roubado, mano É muito, muita cura, mano É muita cura e quando precisa tem muito dano também Ó, cura, 520 E é tipo um sniper de cura, mano É muito doido, mano Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Nossa, deu certo ali, hein Deu certo ali, vamos dar o dano ali, deu o dano ali. Opa, opa, acabou. Boa, mano. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tem que dar o dano ali, ó. Não. Já dei a dano ali. Matamos, matamos, matamos. Boa. Ai, ai, ai. Vou morrer. Vou morrer ali porque não tinha como. O urso me travou. Agora o Edgar tem que jogar ali, né? Ô, Edgar. Tá tirando, hein, Edgar? Tá atirando, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tô curando ele É o novo Pouco, mano É o novo Pouco, moleque, ó, não passa nada Mano, Byron e Tank não passa nada, mano Porque é 520 cada batida que ele dá no, no, no Brother Mano, impossível morrer, mano, Olha lá Tá maluco, ele pode se acertar no cara, dá dano Se acertar no Brother, salva o Mano com mais 520 de vida, mano É incrível, mano, é incrível O que, que vocês acharam, mano? Imagina, Edgar e Byron juntos, mano É impossível perder... O Edgar dá tanto tapa, quebra qualquer tanque E o Byron dando dano, mano, você tá maluco Pode quebrar dois, três de uma vez só Tá doido, rapaziada, muito doido mesmo Muito top, rapaziada E você, já pegou o seu Byron? Já pegou o seu Edgar? Mano, não vacila, rapaziada, não vacila O Edgar está de graça pra todo mundo, pra todo mundo na loja Aparece aqui de graça na loja, vocês viram no começo e o Byron tem que ter sorte Mas, pra que eles quiserem comprar também, tá liberado Bom, é isso, rapaziada Esse é o nosso Byronzão Byronzão da maldade, olha que top Louco demais, rapaziada E aí, gostaram? Eu gostei demais, manos. eu curti muito, muito, muito mesmo, cara Bom, mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal E claro, vai na Twitch agora, porque eu tô lá E olha, hoje vai ter presente, hein Hoje vai ter pelúcia Tá, eu só vou falar isso, vai na Twitch, mano Vai na Twitch, beleza? Então é isso, manos Obrigado a todo mundo, tamo junto Valeu a todos, abraço E... foi!